E aí, galera? Aqui é o Micaí. Esse vídeo de hoje eu vou responder as perguntas de vocês, sim. Eu fiz uma postagem na nova comunidade para vocês mandarem perguntas pra mim. O vídeo provavelmente vai ser meio curto porque tem poucas perguntas lá, mas bora lá. Oddsick, o robô perguntou: "Por que a parceria está demorando muito e qual vai ser o futuro de ZBA após isso?" Bem, a parceria está demorando por uns motivos específicos. É porque eu sou preguiçoso mesmo. E porque a parceria está muito grande, provavelmente vai ser um dos maiores vídeos do canal. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, a parte 6 já tá com 12 minutos de duração. Pode parecer pouco, mas eu ainda vou fazer muita coisa pra parte C ainda. Eu chuto que a parte 6 fique com 15 a 20 minutos de duração, eu acho. Bem, e após a parte 6, a série desbostada não vai acabar não. Vai ter um remaster das partes antigas e talvez uma continuação. O Zuezinho, o Xirra, perguntou. Biscoito ou bolacha? ou Pronto, responde essa. Pelo menos onde eu moro, o biscoito com recheio com pulacha sem. Assim. E eu gosto de Nescau. Gusis Gamers perguntou Multiversus é porto. Igo, 8 bits perguntou. Bora tomar uma.